Sejam bem-vindos ao Universo K. Eu acho que vocês já entenderam de quem que eu vou falar hoje. Não só de quem, mas do que. Obviamente, tá no título. Minha experiência Eyes on You. Como VIP. Não, VIP, né? VIP. Nós é também. Enfim, eu comprei os ingressos, assim, tranquilamente, sem ter certeza que eu iria conseguir eles. Acabou que eu consegui. Comprei a área VIP. Aí em seguida já tive que comprar passagem de avião e eu e algumas amigas de internet já estávamos bolando de realmente encontrar lá e passar esse tempo juntas. A gente acabou se encontrando. Primeiro dia encontrei com a Luísa, a gente ficou nesse hostel super legalzinho e já animada pro show. Foi ótimo. No sábado eu finalmente pude encontrar a Bi, a One Girl do Hello Got Seven Brasil. E ela é muito amorzinho de verdade, ela é todo aquele docinho que ela aparenta ser. É muito legal. Partimos para Tortuguita, ficamos hospedados num campo de golfe que tem lá perto. Foi muito interessante isso, não tinha comida lá, mas era quentinho pelo menos. Domingo de manhã, cheguei lá com as minhas amigas, 9 horas da manhã, e eu que tava na pista VIP... Fui entrar às 6 horas da tarde. A Abi ela conseguiu o high touch é, e pôde tocar na mão dos meninos. Ela que já estava em contato com outros, outras pessoas, se reuniu com essas pessoas, com outros fãs. Ela me apresentou a eles. Fiquei conhecida como A Chef and the Boss. The boss, the boss. A galera super animada, me recebeu bem também. Voltei pra fila com as minhas outras amigas da viagem. Fomos andando. Mas ainda assim esse andando demorou cerca de umas 10 horas para acontecer. Talvez menos. Porque a gente chegou lá 9 horas da manhã e a pista VIP mesmo foi entrar só 6 horas da tarde. A pista Platino entrou bem antes da gente. Congelaram menos. Não que eles não tenham congelado. Vamos combinar. Assim que a gente passou pelas cataracas, revistaram a gente rapidinho, o os seguranças começaram. Você não precisa correr, você não precisa correr A gente, ah tá bom, queridinho Aí começamos a correr, tá, tá, tá. A gente parou do nada Pra poder pegar uma coisa que a gente viu Que estavam distribuindo pra quem era VIP A credencial, VIP tinha a cordinha preta, aí me deram a cordinha preta, eu falei assim, eu posso pegar a branca? Pode, vai lá e trocar, Pegaram, me deram a branca, aí eu de bota, saltão, assim, fui correndo, eu e a galera lá, eu ia segurar segurança falando, não corre, não corre, não precisa correr, ah, tá bom que não precisa correr. O negócio aqui é pegar a melhor posição, chegando lá dentro, já fui logo pra direita assim, foi onde eu bati o olho, falei aqui, já olhei pra que bancada, olhei pra todo lugar, tava cheio já da galera que entrou pro high touch, inclusive a Bia, maravilhosa ela, ela sentiu a textura de cada um, principalmente a do mozão Wang. Eram muitas pistas, muitos palcos, um palco aqui com várias pistas, pros meninos poderem interagir com todo mundo. Aí... Eu tô lá, esperando o show pra começar Umas fãs começaram a exalar gases Não foi divertido essa parte Não, não foi Aí, teve um show de abertura Inesperado aquilo É um grupo local Muito bom eles, fizeram covers De Blackpink, Twice Os grupos do momento Card também rolou Oh na, na, na. oh na, na, na. É... E depois, enfim, começou o show. As os apagaram. As meninas, durante o show, queriam seguir os meninos pra onde eles foram. Mas eu não queria. Eu queria ficar no meu lugar. Porque o meu lugar é meu lugar. E deu certo isso. Por quê? Porque eu pude ver os meninos de pertinho. Eu realmente fiquei muito perto da pista. Rolou um whey lá, remix, e os meninos entraram. Foi maravilhoso. Foi lindo eles lá no fundão assim, eles pegando, se aproximando, o primeiro a se aproximar foi o yu gi um ai, ai, yu gi nenhum, veio um Jay, veio JB, veio o Jackson, veio o Mark, veio todo mundo, vamos ver veio também, vocês não tem noção, Vamos veio, o chão tá lá rolando, eles cantando, e Ai meu Deus do céu. Eis que bombão resolve sentar na nossa frente. E cantar sentado. E pegar na mão de todo mundo enquanto canta. Aí eu falei, pô, também quero. Levantei minha mão e eis que Bombam pegou na minha mão, nas pontinhas do meu dedo. Senti que a mão dele é um pouco áspera só pensei nas academias, tá malhando nele né? que é o Chocolate Abs dele, né? Tá conseguindo, de, pelas últimas fotos que eu me lembro do Abs dele, tá quase lá. E gente, ele tava de leite, aqueles olhinhos apertadinhos. aquele mullet fashion dele, deu muito certo, tava bem cansado, assim, tava maravilhoso, de ver maravilhoso, né? Vamos combinar, o que é aquele homem? Os traços dele, fininhos, sabe? Perfeito, perfeito, parece um bonequinho de cera, bem branquinho mesmo. Aí, eu tô lá de boa, olhando, eu ganho dançar, eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui, né assim, virar minha cabeça rapidinho, só vejo... De nenhum, caminhando, na minha direção, olhando nos meus olhos, olhando no fundo dos meus olhos, olhando na minha alma, e falando. Yeah, it's you. Aí eu tava segurando minha h com a minha bandeirinha do pra cima. Eu simplesmente vi aquele parque de nenhum, na minha direção, olhando nos meus olhos, olhando na minha alma, e ele estendendo a mão pra mim, eu só fiz assim agradeci por terem colocado esse negocinho de segurar aqui. Fiz assim, impacto de nenhum. Segurou na minha mão, mas eu só seguro na minha mão. Ele deu um aperto na minha mão. Ele apertou a minha mão e deu aquele saco de tipo, tô te cumprimentando. Ele falou, ele olhou na minha aula, falou, it's you, e apertou a minha mão. Precisava de mais nada. outras coisas. Todos eles passaram, olharam nos nossos olhos, mexeram com a gente de alguma maneira. Essas foram as minhas interações mais intensas. Mas tipo, eu pirei em vários momentos. Principalmente no momento no dueto Kings, né, dos Kings. Que que foi aquilo? De nenhum e Bambam ali fazendo aquela performance em cima de uma cadeira. Meu Deus, em cima de uma cadeira não, em cima de dois tronos. Eles surgiram no fundão assim, começaram lá no fundo do palco, terminaram na nossa frente, tinha bandeira passando de um lado para o outro. O que que foi aquilo? E aí me vem, performance de Jackson e Hugo. Puta que me Não pode falar palavra no YouTube, né? Já foi, mas eu nunca falei tanta palavra na minha vida. Primeiro que eu passei frida lá fora. Lá dentro eu estava tendo um momento na minha vida. Parecia um sonho. A galera tá, tem uma mania hoje em dia de, em vez de curtir o show, sentir o momento, eles querem gravar tudo no celular. Então, conforme que eu ia olhar para os meninos dançando do meu lado assim, tinha um monte de celular na minha frente. Eu vi o um show através do celular da galera. Eu, na parte do Jackson, que ele tira a camisa, obviamente. Ali eu lutei para ver meu homem direito, né fora de um celular. Deu certo. Nossa senhora! Ver Jackson Monk sem camisa foi muito forte. não sei como estou viva aqui hoje para dar esse depoimento. Foi extremamente forte. Aquele EPS todo... definido. A gente tá ali. Assim, né? tudo bem. Tá tudo bem. Nossa. Nossa. Vou te falar. Eles têm estilo. Todos eles usam calças assim, altas, calças altas, bem apertadinha mesmo, sabe? Dá para você ver o desenho da cueca. Todos eles estavam de boxers. É... E a, as pernas do Yugi são muito compridas. A do Jackson... Jackson não tem bunda. Mas tem aquelas coxas de esgrimista que a gente ama te falar, viu? Que coxão! Youngjae é um também as coxinhas bonitinhas, as perninhas assim. E o Young Jay é muito príncipe, ele, ele é o mais tímido. É o que menos interage assim, ele passa, olha, vai lá e faz assim e tal. Muito lindo ele, nossa. Jackson tem umas manchinhas assim de espinha. Ele não podia ser perfeito, né, o ser humano perfeito? Não existe. Mas todos eles são muito carismáticos, muito adoráveis. Tinha é, uma historinha que passava de fazer a introdução de uma música para outra. Muito, muito fofo, muito fofo, muito fofo. Ai, é um, é um romance entre um menino e uma menina. E a menina atendia pelo apelido de Baby. Baby H.C. No final, eles se transformou em Agatha eu já sabia que isso ia acontecer, porque Baby já me lembra de Baby Agassi, nossa. Gente, foi foda, foi muito foda. Sabe a melhor coisa desse show para mim? O que, que foi? Foi ver que eles são ótimos seres humanos, que eles são humildes, amorosos, calorosos e atenciosos, como eles demonstram ser. Cara, eles não fingiram nenhum momento estar ali, eles realmente estavam ali. E faziam questão de fazer que aquele momento ficasse gravado na memória de todo mundo. Eles olharam nos olhos de todo mundo. Eu tinha visto um vídeo do JB de um show em, outra, em outro país, ele notando que a menina estava passando mal, e agora eu entendo como que ele notou aquilo. Ele, real, eles realmente param, dão atenção e guardam aquele momento. Eles realmente estão ali. Eles estão de corpo, alma e coração. Eles mexendo com a galera na arquibancada. Tanto de um lado quanto do outro. Eles pegando as bandeiras. Eles não podiam estirar as bandeiras. Mas eles iam pegar as bandeiras e organizaram elas no chão. Foi incrível. Eles brincando. Eles interagindo com o outro. Iam lá dançando. Pá, pá, pá, pá. Foi foda. ver que eles realmente estavam ali por nós. Por eles, se divertindo, interagindo entre eles, interagindo com a gente. Cara, cara, Paco de olhou na minha alma, pegou na minha mão. O show se deu com traduções instantâneas lá, em espanhol. O, a historinha que eu falei passava no telão pra gente, tava traduzido em espanhol também. Mas quem, a voz que quem narrava era do Jinnyung. Uh, os meninos revelaram no final se, que a ideia foi do Jinnyung. Oh, really? Tava na cara. Teve um momento muito legal que o Jinnyung tava falando. Gente, se vocês pararem para pensar, a Argentina está no extremo oposto do planeta Terra. Então, tá diretamente na Coreia do Sul. Se a gente cavar um buraco, a gente se encontra. Aí os meninos começaram a zoar. Jackson tá lá, com a, com a, tirando terra do chão, aí começa todo mundo fingir que tá tirando terra do chão, aí Jackson começa a imitar uma brincadeira, ele... Todo mundo começou. Foi incrível, foi incrível. Eles realmente estavam ali, por nós. O show terminou, terminava, mas não terminava. Tocava uma música, tocava outra música, eles davam tchau, eles não davam tchau. Valeu a pena. Quase congelar de frio. Quase ter uma hipotermia. E é isso que eu vim contar pra vocês. A minha experiência de Agassi. É muito bom ser Agassi. Eu tenho um puto orgulho de ter cuidado desses meninos e ajudado a propagar o amor deles nesses últimos quatro anos. Foi muito bom. Valeu a pena tudo. Valeu a pena quase virar uma pedra de gelo. Valeu a pena ficar com as pernas cansadas Até hoje minhas pernas não se recuperaram totalmente Sinto uma dor daquelas Mas tá tudo bem Acabei aqui no show, fiquei na grade, me esmagaram Mas eu não ligo Todas as dores valeram a pena Porque os meninos fizeram valer a pena E todos os fãs ali presentes realmente estavam ali por eles Demonstrando amor por eles Ah, conta uma coisa pra vocês Eu chorei sim, chorei Chorei porque quando eu vi eles lá, lindos, maravilhosos, se divertindo, brincando, interagindo com a gente, eu pensei, graças a Deus, eu gosto de um grupo muito bom, eu gosto de um grupo que realmente é amor, eu ajudo a propagar o amor deles há quatro anos e eu tô satisfeita em saber que eles são de verdade. Espero que vocês tenham gostado do meu relato, relato. foi um pouco eufórico, mas não experiência assim as pessoas já acham que eu sou muito tranquila para poder relatar esses momentos eu no meio do show mandando áudio lá pro grupo do elo Serve falando gente eles são muito lindos e blá blá blá blá blá blá blá o povo de Leandro está muito tranquilo eu no meio do show eu podia me soltar aqui agora anyway obrigada anjão serrante brasil